vídeo é pra você que quer acompanhar o Brasil no mundial de Clash of Clans Isso depende de você e você pode ajudar agora Saiba como, aqui neste vídeo do canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer é entrar no meu Clash of Clans Galera, isso mesmo, já estou entrando aqui no meu Clash of Clans Porque eu vou ensinar pra vocês hoje como nós vamos colocar o Brasil no Mundial de Clash of Clans. Isso é muito fácil, é bem tranquilo, e você, nós estamos contando com vocês. Bom, pra quem não sabe aí, nós temos um time brasileiro que tá representando há muito tempo no Clash of Clans. É o time do Marinal, o time absurdo de bom do time da INTZ. Isso mesmo, INTZ praticamente aí é, jogando tudo em alto nível. Todas as qualificatórias que existiram, eles estavam lá. Inclusive, duas delas, eles levaram dois times para poder buscar a classificação pro mundial. A classificação o mundial não veio eles ficaram duas vezes em segundo lugar, inclusive uma delas ficando a um ponto, a uma estrela do Mundial de Clash of Clans. Bom, mas além das vagas que é garantido via qualificatória, nós temos aí duas vagas que é por votação. E acho que nada mais justo do que o time que mais participou do qualificatório, o time é, é, brasileiro que está representando demais o Brasil, ir para o Mundial tem chances sim reais de trazer título pra gente. E se você confia, você quer confiar, quer confiar na NTZ, quer participar disso, quer ser um da, uma das pessoas para ajudar a levar eles pra lá, pra Alemanha, agora em outubro, pra disputar o Mundial, você vai poder, porque neste vídeo eu vou ensinar pra vocês. Bom, é muito simples, muito rápido, e neste vídeo, bem rapidinho, vou mostrar pra vocês. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, ó, Neste local, onde você vai ver as novidades do Clash of Clans Se você não acessou ainda, deve estar com um ou um sinal para você dar uma olhada Entrou aqui, você já deve estar acompanhando aqui, tem as classificatórias e tudo mais Tem muita coisa aqui para você acompanhar, inclusive aqui as, classificatórias, as últimas classificatórias Tem também... Algumas lives também que você pode acompanhar diretamente aí do, do seu Clash of Clans no YouTube. E aí, você além disso tudo tem essa informação aqui. Enquete para os times Coringa. Isso mesmo, são dois times Coringa. Nesse momento você vai votar e ajudar o time brasileiro a conseguir ir para o Mundial. Você vai clicar aqui em vote, é bem tranquilo. E aqui você já tem a informação. Votação dos times para as finais do Mundial classificação atual ali, tem ali pra você dar uma olhada, classificação atual, aqui tá por ordem de, é, a ordem alfabética, né, então ainda não houve uma primeira apuração pra poder saber quem tá em primeiro, quem tá em segundo, etc. Daqui um minuto, uma, daqui uma hora e 35 minutos vai rolar uma atualização, eles vão mostrar quem tá, é a parcial desse momento, desse, do momento que estiver rolando aqui. Bom, vamos ler aqui rapidinho. As duas equipes com mais votos ganharão o direito de participar da final do Campeonato Mundial de Clash of Clans. O evento é realizado pela ESL One e ocorrerá em Hamburgo de 25 a 27 de outubro. Aí ele tem aqui o site para você poder ter mais informações Sobre o evento, dá pra você comprar o ingresso se você quiser ir por lá, se você estiver aí na Europa, se for brasileiro, se tiver estiver por ali passeando Se quiser ir acompanhar também, dá pra ir assistir do local também, é muito top Ó, O muito importante, o prazo da votação termina no dia 16 de setembro, às 7 horas Já aí no fuso horário CEST, né, que você tem que confirmar lá, colocar é, é, CEST to Brasil e você vai saber a hora certinha Mas o importante Volta até dia, até dia 15 pra garantir isso daí cara, aliás, vote o quanto antes, porque com certeza vai ajudar demais Bom, seu voto será final e inalterável após o envio, então votou uma vez, não tem como alterar mais Se você errar o voto, pelo amor de Deus, não vai me errar o voto, hein? e a classificação será atualizada diariamente Como eu falei pra vocês, vote bem chefe, é isso, você vai poder votar aqui entre os times que você quer ver a final mundial, então você vai escolher um time aqui, é óbvio, é óbvio que você vai escolher a MTZ, como eu fiz aqui ó a MTZ que tem aí a foto do Marinal, que tá jogando absurdo e é um cara realmente que é, abraça e ama o Clash of Clans então se você é brasileiro, quer fortalecer, gosta de Clash of Clans, quer ver a sua seleção, o seu time representando o Brasil, a INTZ, lá no mundial com chances de conseguir a vitória é a hora, vote aqui, clique aqui na NTZ e clique em votar como eu tô votando aqui, ó. Agradecemos por votar, então eu já fiz minha parte. Votei aqui e quero pedir ajuda de vocês. Você aí que joga Clash of Clans, você que gosta do Coque, curte demais e ainda quer ver aí o Brasil brilhar mais ainda no Clash of Clans. Cara, essa é a hora, eu tô pedindo sua ajuda. Por favor... Clique aqui, vote no INTZ e confirme o seu voto pra ver esses manos na final mundial em outubro. Agora, mês que vem, mano. Cara, é animal. Quem sabe eu não tô por lá também, a galera toda aí do Clash of Clans aqui do Brasil não esteja lá também para dar aquela força pra galera da INTZ lá, pessoalmente. Imagina que top. E claro, se isso rolar, a gente vai trazer tudo pra vocês aqui diretamente no Youtube para vocês acompanharem as informações, as emoções da final mundial Bom, é isso galera, um, um vídeo rapidinho pra vocês, só mostrando como votar Espero que vocês consigam ajudar, votem todo mundo aí, pede Se alguém não, ah, não joga mais, pega o celular dele e vota A minha mãe tem uma contra o coque, vai lá e vota Pega o celular dos seus amigos na escola, no recreio Onde você estiver, no seu trabalho, pega o celular dele e fala Meu, já voltou na NTZ? Não! daqui o celular, volta rapidinho, confirma E é isso, você vai ajudar a NTZ, vai ajudar o Brasil Na final mundial de Clash of Clans Bom, espero que consigamos isso aí Eu espero realmente, e acho que nós não temos como conseguir Se o Brasil se unir, ninguém pega, meu irmão Então é isso, vote muito, vote NTZ Vamos pro mundial com a NTZ em outubro Tamo junto, galera, muito obrigado a todo mundo que o vídeo Se você não...